Você tá ouvindo o podcast Enraizando o antirracismo Nas favelas Desconstruindo narrativas sociais sobre racismo no Rio de Janeiro Uma produção you de um arte Olá, sou Gabriela Anastácia Cria de São João de Meriti na Baixada Fluminense Jornalista, mãe e empreendedora Não necessariamente nessa ordem E hoje eu trago para vocês o episódio Olhar para o passado é tecnologia ancestral. Como a memória fortalece o futuro de mulheres pretas? À primeira vista, pode parecer raro entender ancestralidade como tecnologia, mas essa sempre foi a realidade do povo preto. Desde antes do sequestro em África, da escravização e da diáspora, Conhecimento, história e ciências são produzidos, vivenciados e ensinados em comunidade. Família Preta ensina, através do passado, a instrumentalizar o presente, garantindo que haja um futuro. Família preta é a sancofa. Acho que a primeira vez que eu ouvi essa palavra foi em uma palestra de Ariana Barbosa, empreendedora na Feira Preta. Hoje ela é uma das minhas maiores referências no de feminino negro. Sancofa. É um adinkra africano, ou seja, faz parte de um conjunto de símbolos ideográficos dos povos Akan, usados em arquitetura, roupas e objetos, representando conceitos ou aforismos. Sankofa é um posicionamento estratégico e filosófico para que a gente não perca as nossas raízes. Esse símbolo é representado por um pássaro africano de duas cabeças, que voa para frente, tendo a cabeça voltada para trás. Ele carrega em seu bico um ovo o futuro. Segundo a filosofia Khan, esse adinkra significa que nunca é tarde para voltar e apanhar aquilo que ficou atrás. Em outras palavras, podemos ler como retorno ao passado para ressignificar o presente. Uma tecnologia ancestral do povo negro. Para a pesquisadora Morena Mariá, a relação entre tecnologia e ancestralidade tem a ver com a transformação de Sankofa. No dicionário, a palavra Tecnologia representa um sistema de técnicas, instrumentos ou métodos produzidos pela atividade humana. Já a ancestralidade é o legado de antepassados, a hereditariedade. Descobrimos que nós não somos melhores do que nossos ancestrais. E que os valores que recebemos nos ensinam que tipo de ações precisamos realizar para construir o futuro que queremos. É preciso parar e olhar para todos os modos de produzir a vida que nossos ancestrais nos deixaram como legado. Neste caso, é só olhando para trás que avançamos. Até aqui, você ouviu sobre como a tecnologia está diretamente relacionada à transformação e à ancestralidade dos antepassados. Também aprendeu que o conceito de tecnologia ancestral, diz respeito a todos os valores e modos de produzir a vida que os nossos ancestrais deixaram. Desde a escrita, os rituais, até o manuseio das ervas, os processos de cura física e mental. Ah, aprendeu também que Sankofa, esse olhar para o passado, para construir o futuro, é uma tecnologia ancestral Akan, retomada pela diáspora negra. A partir disso, podemos seguir e analisar os impactos desse legado africano nas trajetórias de mulheres negras no presente. Eu, quando criança, eu passava boa parte do dia com a minha avó. Eu lembro de chegar da escola e sempre ter uma comida fresquinha me minha espera. Dona Lourdes era uma senhora brava de poucas palavras, analfabeta, mas dona de uma sabedoria e organização que viveu poucos até hoje. Depois que eu me tornei mãe, em 2016, eu comecei a sentir falta de ter controle sobre meu tempo. E foi relembrando os ensinamentos de vó que eu me reencontrei e voltei ao eixo. Ensinamentos que hoje eu entendo serem de gestão e produtividade, vindos de uma senhora negra, mineira, mãe de cinco filhos, evangélica e muito inteligente. Essas lições falavam sobre a importância de tirar um tempo para o autocuidado, algo que eu havia esquecido depois da maternidade. Falavam também sobre começar o dia com um bom café da manhã e uma prece, quando hoje os especialistas falam da importância da meditação dos efeitos positivos da fé. Lições que ensinam saúde física e mental, principalmente em um mundo que o tempo todo quer nos engolir. Minha avó dizia que precisamos reconhecer esses momentos e respirar para fazer escolhas certas. Ela dizia, ó oh, minha filha, o dia só começa depois da cama arrumada e um café quentinho. Ah, minha avó ensinava essas tecnologias essas de vida através da oralidade de histórias e de seu exemplo. E você, você já parou para pensar em tudo que aprendeu com seus mais velhos? Hoje eu vou trocar uma ideia com a Ludmilla Oliveira, cria da Zona Oeste, educadora financeira. Ela se reinventou como empreendedora e atualmente trabalha disseminando o conceito de bordado ancestral. Luide, o que a ancestralidade representa para você? Saberes ancestrais não são somente escrituras, né? Nós, como população afrodiaspórica, na verdade, não ficamos muito com as escrituras, mas o que a gente consegue trabalhar de forma comunitária é o que a gente recebeu das nossas mães e das nossas avós. Reconstruir é uma sociedade com valores que a gente acredita, com valores que são possíveis e com valores que são inegociáveis, para que a gente possa construir um futuro melhor não só para nós, mas para toda uma comunidade. Você trabalha na Zona Oeste, semeando para mulheres o conceito de bordado ancestral. Você pode explicar um pouco como isso funciona na prática? Na crioula ela surgiu, na verdade, das nossas habitidões. Ela surgiu do amor pela costura e de todo ensinamento, pelo fazer com as próprias mãos. Hoje a gente impacta em dois momentos. A gente tem um impacto na reformulação né, do resíduo têxtil transformando ele em uma joia de valor ao mercado. E também impactando outras mulheres, principalmente na Zona Oeste, onde a gente atua, levando-se essa cultura, esse saber ancestral da moda, da costura, da modelagem, do bordado, do fazer com as mãos, para que outras mulheres, além de aprender, tenham a opção de levar como trabalho, como sustento também dos seus lares. É importante que a gente consiga entender que quanto mais fortes forem as nossas raízes, mais fortes nós seremos. Fala para a gente como isso pode impactar futuros e as novas gerações. É um posicionamento estratégico para a gente não perder as nossas raízes. E dentro dessa percepção de construção de futuro, é importante que a gente entenda qual é a nossa história, a história das nossas ancestrais, falando dentro da nossa perspectiva de mães, avós, bisavós, tataravós, as dores e também a luta para que a gente chegue aqui de uma forma potencializada a buscar um futuro e transformação de um mundo melhor para as nossas posteriores, né? para as nossas crianças e outras gerações que vão vir para ficar e habitar esse mundo com que a gente já tem tanta luta, mas que desistir não é uma opção. A atuação de Ludmilla e de sua família na Zona Oeste só reforça para nós que reverenciar o passado é a tecnologia Cestão Preta, que garante a saúde física e mental das novas gerações. Com os anos, também vai é ficando evidente que essa é uma tecnologia que impulsiona os chefes de família que no Brasil são, em sua maioria, mulheres pretas. Mulheres pretas como eu, Ludmilla, que utilizamos essa tecnologia ancestral para empreender e trazer o pão de cada dia para casa. Um futuro próspero é aquele que respeita o passado e cresce através dele. Esse episódio